É, meus amigos, mais novidades aí acerca de Mortal Kombat Trilogy Remake feito no Unreal Engine 5. Tem saído aí na internet afora pra nós E nós vamos trazer aqui mais imagens para poder comentar com vocês De estágio, personagens e tudo E eu não estou sozinho, pois eu estou aqui de volta com ele, meus amigos E aí, mano, a Lanios do Remaster com amor, cara Exatamente, cara, é igual Sazon esse negócio aqui, entendeu? Eles estão realmente pegando o slogan do Sazon E fazendo aqui esse Mortal Kombat Trilogy <risos> Remake, Remaster, sei lá porque o negócio tá ficando muito da hora, cada vez mais autorizações que esses caras trazem pra gente, a gente fica mais empolgado para poder ver um gameplay completo desse negócio rolando. Então rapaz, se você está curtindo esse projeto tanto quanto a gente, já deixa seu likezinho pra poder fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E também pra não perder as notificações de novidades acerca de Mortal Kombat Trilogy Remake aqui. Vocês. Então vamos lá, meu querido Elan, deixa eu trocar nossa imagem para a gente poder começar aqui a mostrar para essa galera, primeiramente, o modelo 3D do Shao Kahn que está em andamento. A gente pode ver aqui, né, nessa imagem Que ele está sendo feito ainda Ele não tá com pintura nem nada disso Que é o mesmo cara aqui, ó, o sk 8 Que postou imagens da nossa querida Shiva Mostrando o design da personagem e tal E nós podemos ver o Shao Kahn clássico aqui aparecendo, né, Lanzi? Olha, tá ficando muito da hora também, cara Tá ficando top Tem um maninho que tá reclamando ali Falando que precisa fazer alguma coisa ali com mais precisão Ah, catar coquinho <risos> é, E ele usa justamente a imagem do Shao Kahn mais recente recente, vamos dizer assim, dos jogos mais novos, não da era clássica, tá? Pra falar de precisão. Não, precisão é clássico, mano. É isso aqui, ó. Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. esse aqui é o Shao Kahn, mano. Exatamente, mano. O Shao Kahn com roupa do He-Man com obreirinha. É esse isso. daí que a gente quer ver, tá ligado? <risos> Só falta ele mandar o queimar a rosca que fica tudo certo. Ex <risos> Cara, eu tô achando impressionante ali, né? Eu acho que ele deve estar tá fazendo no brush pela quantidade de detalhe, não é possível. Mas tá muito legal. Você vê o carinho, né, mano? Mano, que os caras têm com a obra, mano. Desejo de refazer. E, e na verdade, até pra chegar e mostrar falar: ó, tá vendo? Dá pra fazer. Eu tô fazendo aqui, ó, de graça. Me dá dinheiro que eu faço pra vocês direito, tá ligado? Eu tô muito ansioso de poder ver esse Shao Kahn terminado com pintura e tudo mais, igual a nossa querida Shiva, mano. Inclusive, falando uhum. da Shiva, essa aqui a outra imagem vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Nossa querida Shiva, ó, ele postou depois daquele vídeo que a gente fez ó, essa imagem da Shiva aqui já pronta, só que com a pose de vitória dela, clássica do Mortal Kombat 3. Muito muito da hora também. Em cima ali tem a animaçãozinha, né? A animaçãozinha dela fazendo a pose de Vitória. Como é que tá ficando fluido e tudo. Mano, é muito lindo. Eu acho muito da hora a gente ver um estágio de produção de um jogo assim... Feito com muito amor, igual o Alan está falando. E aí, mano, a próxima imagem do trilogy remake que a gente tem que mostrar pra vocês... É essa daqui, cara. Aquelas caveiras clássicas do Mortal Kombat 3 Ultimate lá, velho. Quem tem aquela caixa daquele jogo... Hoje em dia, eu tenho inveja de você, cara De boa, sério, assim uma inveja branca, tá? Não no sentido de tipo, Tomara que sua caixa queime, não, não é isso <risos> Mas porque aquela caixa clássica Do Mortal Kombat Ultimate, velho É muito da hora, eu acho muito legal Sério mesmo, eu queria muito ter aqui Eu tinha só o cartuchinho, eu lembro disso até hoje E aí, né Alanis, a gente trouxe também Aqui pra vocês verem, pessoal Essa imagem aqui, que é a clássica mesmo Que tinha naquela caixinha e tal E o Alanis até fez algumas observações Bem pertinentes com relação ao estilo artístico daquela época com o que eles estão fazendo agora, né, brother? Dá pra ver, né, na, na testa de algumas caveiras ali, o Caio, né, ele tem uma ali que eu apontei pra ele, que tá bem de frente, essa daí mesmo, que você vê que a textura tá esticada, né? Eu, eu, eu tô procurando sinal de simetria, mas eu acredito também que ela foi feita espelhada e tal, então tem um monte de coisinha que você vê de questão de tecnologia da época, né o mapa de textura é o mesmo na verdade, <risos> mas é um detalhe, cara. o mapa de textura é o mesmo na caveira e pro fundo, tá é, é... no fundo, no cenário, então você vê assim, tipo, era o que os caras tinham e você vê a evolução, né essa, essa comparação que o que tinham na época ali, textura praticamente feita à mão ali no Photoshop, talvez, e hoje né, o cara pode trabalhar ali texturizar no ZBrush, só jogar uma iluminação e tá tudo certo, né? O outro, ele teve que pintar tudo de roxo e tal, e fazer tudo bonitinho, eu acredito, pra ficar um negócio da hora. É que, não tava comentando com a Lanius, essa daqui, se comparado com essa, né, ela parece muito mais... Clean, vamos dizer assim. Aqui parece um negócio meio que rabiscado mesmo. Aqui não, aqui a gente vê os esqueletos um pouco mais liso, vamos dizer. E ficou da hora pra caramba, mano. Tomara que eles façam a capa completa com o logo do Mortal Kombat no meio, assim, pra poder fazer uma apresentação mesmo. Pra que eles estão fazendo um remake da trilogia, eles fazerem um negócio desse assim, eu acho que seria muito legal e é um presente muito foda pros fãs. E aí, mano, nós temos aqui mais uma novidade pra poder mostrar pra vocês no canal Camidogo, rolou um podcast lá, onde eles comentaram sobre o Mortal Kombat Trilogy Remake Vocês estão vendo aqui, né? Ah, o canal do cara Camidogo aqui Se vocês quiserem entrar lá, poder se inscrever e tudo mais E conferir esse podcast na íntegra, porque ele é grande, ó É 1 e 42 deles falando a respeito disso E aí, tem um trecho específico onde eles mostram, olha só que coisa mais linda A fase The Balcony, que é clássica também aí do Mortal Kombat Vocês conhecem muito bem Isso aqui é um videozinho realmente, cara A gente pode ver o Baraka e o Scorpion se movimentando aí e o cenário aí aparecendo no fundo, ó A gente vê as velinhas lá, ó A iluminação ela subindo e descendo um pouquinho E tal, tá uma representação dessa chama nas velas aqui E eu até comentei com a Alanis que tá faltando aqui na real Só as pilastras nessa porta E faltava eles irem lá pro canto Pra gente poder ver o um motaro nessa fase aqui, né, Alanis? Nossa é, senhora, velho nossa, cara Dá até pra ver lá Se eles deixassem mais forte ia ficar mais nítido, né? Mas dá até pra ver as luzinhas na vela lá Apagando e acendendo de bem pouquinho assim, sabe? Dando vida, né? Pro fundo ali Oh. Uma iluminação nesse sentido aí Se eles colocassem também ali no Naquele poço verde ali atrás, né? se da hora também Mas assim, é pouco detalhe, né? O, o, a maior parte ali O que eles estão fazendo no chão As paredes ali e tal Porra, tá, tá impressionante O chão aqui foi um negócio Que eu achei assim, excepcional, mano Sabe, os detalhes aqui A textura do chão e tal Esses vãos aqui entre as pedras Se a gente for comparar Inclusive a gente trouxe aqui pra vocês, ó Essa aqui é a imagem do cenário antigo Mostrando uhum. aqui o balcão completo Inclusive com o Motaro do fundinho aqui, ó Que a gente queria muito ver Eles podiam chegar essa imagem no canto lá Só pra gente poder ver o Motaro aqui, cara <risos> que esse... Nossa, deve estar muito da hora O design do Motaro remasterizado daquele jeito, né? Refeito daquele jeito ali Isso daqui é uma representação do cenário antigo como ele era Muito da hora, né? muito clássico, muito foda, eu sempre gostei muito desse cenário aqui, principalmente por conta do motar aqui nos cantos da tela. Mas, mano, a gente pega isso daqui e olha isso daqui, velho, nossa, dá um quentinho no coração. Exatamente, e se você olhar nesse chão e você olhar no antigo, você vai perceber que esse chão ele foi feito com um pouco mais de carinho e tempo, talvez, porque o antigo tem um espelhamento ali, e eu não tenho certeza se é um espelhamento do cenário ou se é da foto, mas se for do cenário, já é um ponto positivo para os caras, entendeu? Que refizeram o chão em vez de reaproveitar. O chão espelhado que tá aí, porque você dá pra ver nitidamente que é um negócio cortado ao meio e espelhado, né? A gente pode ver aqui, se vocês pegarem, pessoal, ó Essas pedras aqui no cantinho, a disposição dessas quatro aqui, ó Essa, essa, essa e essa Vocês vão ver que é a mesma coisa aqui, praticamente, ó Só tá invertido mesmo, igual quando a gente vira no Photoshop a imagem Obviamente a gente não tá colocando isso como crítica nem reclamando não, viu, gente? Pô, era é, é o que tinha na época, é o que eles conseguiam trabalhar A tecnologia era limitada, pô Esse cenário aqui é lindo, maravilhoso do jeito que ele tá aqui Mas... Mas a gente acha muito legal que eles estejam pensando tanto em termos de detalhes para poder trazer essas questões assim, diferentes aqui para nós, entendeu? Trabalhar dessa forma no cenário é muito, muito da hora. É, é, uma, é um amor muito grande que os caras têm realmente com a obra, entendeu? Pra eles poderem estar tá fazendo dessa forma, né, Land? Até mesmo porque na época lá do Mortal Kombat, né? Do, do Ultimate Mortal 3, né? Mortal Kombat 2, etc. É, os caras estavam numa situação em que dinheiro não era um negócio que eles tinham para fazer jogo, entendeu? Eles tinham que tirar recursos curso da orelha para manter family friendly aqui para conseguir fazer o um jogo da hora, sabe? E também você não tinha recurso no próprio cartucho, vamos falar assim se for no Super Nintendo, né? O arcade ainda tinha um hardware específico para isso e aí eles faziam, né, um monte de coisa ali para conseguir colocar uma uma grande quantidade de informações e tudo mais, mas no cartucho não funcionava assim, né? Você pega no Super Nintendo, por exemplo, vai baixar uma ROM de Super Nintendo para você ver o tamanho aí, sabe, não dá, não dá 5 mega. Então, é, sabe, o maior que eu vi acho que foi do Street Fighter Alpha era é, o Sin Fighter Alpha 2 que dava uns... Acho que 6 ou 12 Mega, alguma coisa assim. Foi o maior que eu vi, né? Você pega os de Mortal Kombat, é tudo pequenininho, tá ligado? Os caras tinham que, nossa, dar nó em pingo d'água pra fazer caber. Era a parada realmente da limitação, principalmente. Porque o Mortal Kombat 3, né? Que foi onde veio esse cenário mesmo. É, eles, já tinham, eles já tinham feito um sucesso absurdo com o um 1 e com o 2, né? Então, eles deviam ter um investimento maior do que eles tiveram, por exemplo, com o um, 1. Que eles fizeram com pouquíssimas pessoas na equipe. Mas essa limitação de tecnologia... Realmente era um agravante pra esse tipo de coisa, né, porque não é, tão, não é tão avançado igual é hoje em dia, por exemplo, o Mortal Kombat 11, como é que é o negócio, então assim, eu só sei que eu fico muito feliz, cara, em ver essa parada clássica, assim, igual o The Balcony mesmo, assim, que é um cenário que eu adorava nos clássicos, adoro até hoje, e ver esse negócio refeito como eles estão fazendo aqui, com esse carinho todo, nossa, cara, torço demais pra Warner aí, né, The Realm e tal. Não barrarem esse projeto, deixa o negócio ir até o final, mano. Deixa os caras lançar isso aqui pra vocês, sabe? Vai ser um favor que eles vão estar tá fazendo pra vocês aí, que vocês não vão precisar ter trabalho. A gente tá falando, né, em trazer pra galera de hoje um dos maiores títulos de Mortal Kombat, feito numa época em que os caras trabalhavam com disquete, mano. E essa molecada que vai ver esse jogo hoje só viu disquete em aula de história, tá ligado? Então, assim, sabe... Veja bem, né? Você tá atualizando um puta jogo e é um negócio que eu acho que tem como render. Porque o que esse jogo tinha, os jogos de hoje do Mortal não tem. É, mano, é um sentimento muito da hora, assim. A galera que é clássica, a galera que é velha, que nem a gente vai entender muito bem isso aí. Então, meus amigos, comentem aqui embaixo agora o que, que vocês acharam de todo esse progresso aqui que eles estão com o Mortal Kombat Trilogy Remake aí, feito na Unreal Engine 5. É, se vocês apoiam esse projeto, se vocês querem ver mais material, a gente vai estar tá sempre trazendo vídeos pra vocês... Atualizando sobre esse projeto aqui à medida que forem saindo mais coisas, beleza, pessoal? Então, deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso, deixa seu likezinho, se inscreve e ativa o sininho para não perder as atualizações desse projeto aqui também. Beleza, pessoal? Beijo para todos vocês. Até mais. É? Vamos!